Existe aquele que abandona E aquele que acolhe O que cruza os braços E o que estende a mão O que maltrata E o que defende O que debocha E o que ampara O que mata, mata e desmata E o que cuida protege e salva, o da discórdia e o da união, o que quer guerra e o que vai pra luta, existe aquele do desespero e o da esperança, aquele que tira e o que reparte. O que é de poucos e o que é de todos? Que Brasil você quer? O do ódio ou do amor? Onde eu que eu levo amor? Vamos juntos pelo Brasil.